Vamos falar agora, então, né, vamos ver o que uma força não conservativa faz para a gente entender qual é a outra condição que, é, que uma força conservativa tem que obedecer. Vamos lá. Já vimos, né, que a gente pode associar uma energia potencial a determinados tipos de força, mas que nem sempre isso vai ser possível, ok? Forças conservativas são aquelas que a gente associa uma energia potencial, Tá? E as forças não conservativas, a gente não pode associar uma energia potencial ao trabalho exercido por elas. Okay? Outra maneira de saber se uma força é conservativa ou não é a seguinte. Okay? É, primeiro, a gente pode associar uma energia potencial a essa força, mas... Tem que ter uma outra característica para essa força realmente ser conservativa, né? É uma outra maneira da gente saber se é uma força conservativa ou não. O trabalho total de uma força conservativa em um caminho de de volta tem que ser zero, ok? Então, em uma dimensão, eu só tenho uma possibilidade, né? Que é fazer um caminho de ida ao longo de, ao longo de um trajeto e um caminho de volta ao longo do, do outro trajeto em linha reta. Se em uma dimensão eu somar o trabalho num trajeto de ida e o trabalho num trajeto de, de volta e ele der zero, essa força vai ser conservativa. Vamos entender isso daí direitinho usando a força de mola como um exemplo. Okay? Então, imagina que eu tenho né, uma, força, uma mola no comprimento natural de equilíbrio e a ponta dela está em zero. Okay? Então, a energia elástica, a expressão para energia elástica, vai ser meio de K vezes X ao quadrado. Okay? Imagina que eu comprimi, que essa mola está comprimida numa certa posição X1 e eu comprimo um pouco mais até uma posição x2, ok? Então, como é que o trabalho da força elástica de x1 até x2? Que esse é o caminho de ida nosso. Vai ser a energia menos a variação de energia elástica, que é energia elástica no ponto 2, menos energia elástica no ponto 1. Um. A energia elástica no ponto 2 e a energia elástica no ponto 1 um são dadas, por meio de kx ao quadrado e meio de kx1 ao quadrado, respectivamente. Okay? E na volta? Na volta, ela sai do ponto 2 e volta até o ponto 1. Um. Aí eu né, fechei o meu caminho de, de volta. Quem é o trabalho da força elástica no caminho de volta? É energia elástica no ponto 1, um, que é o final, que é o, que é o, o final, menos a energia elástica no ponto 2, que é o, o ponto inicial desse trecho do meu trajeto, ok? Então, eu escrevo a energia elástica dessa maneira aqui, menos meio de Kx1 ao quadrado, menos meio de Kx2 ao quadrado, e eu posso que ver que esse cara é o negativo desse daqui, ok? Então, quando eu somar os dois trabalhos, aqui o trabalho na ida e o trabalho na volta, eles vão ter sinais opostos vão ser iguais mas com sina iguais em módulo mas com sinais opostos e a soma deles dá zero. Ok Se vocês pararem para pensar no caso da força gravitacional né imagina meu corpo sobe de uma posição de uma posição y1 até uma posição y2. Tem um certo trabalho. Quando eu faço o trabalho no caminho de volta, ou seja, descendo da posição y2 para a posição y1, né, o trabalho tem sinal oposto também, ok? Então, né, a força gravitacional também é uma é uma força conservativa. E o atrito, eu já tinha falado para vocês que o atrito não é uma força conservativa, tá? Primeiro que a gente não consegue encontrar uma expressão para uma energia potencial, mas o trabalho da força de atrito, né, ao longo de um caminho de ida e volta, não é zero. Vamos olhar isso daí, né, o trabalho total não é zero. Vamos olhar uh, isso daí de perto. Imagina que eu tenho uma caixa num chão, né, sobre uma superfície com atrito, ok? E eu não estou satisfeito com a posição da caixa, eu desloco a caixa para uma outra posição aqui, ok? Então, eu arrasto a caixa para essa outra posição. Aí eu Hoje eu estou meio indeciso, né? não gostei dela aqui, vou fazer ela voltar para o mesmo lugar onde ela estava. Então, eu arrasto a caixa de volta para o lugar onde ela estava. Qual que é o trabalho da força de atrito né? no percurso de ida e no percurso de volta? Bom, no percurso de ida, o deslocamento da caixa está para cá. Mais a força de atrito, que é cinético, vai, vai apontar para o sentido oposto. E no caminho de volta, no caminho de volta, o deslocamento da, da caixa está para um, tá o lado oposto agora, né? E a força de atrito aponta do lado oposto, né? Do, pro, do vetor de deslocamento. No primeiro no primeiro caso, o trabalho da força de atrito, como esse ângulo entre esses vetores é de 180 graus, esse cara é menor do que zero, e não é, né? é diferente de zero e menor do que zero. Na volta, como o ângulo entre os vetores continua sendo 180 graus, eu tenho um trabalho também menor do que zero. Okay? Então, se eu somar o trabalho na ida e o trabalho na volta, vai me dar um número que é diferente de zero. Então, forças não conservativas, né? A gente uma das maneiras da gente, a maneira mais certeira da gente saber se a força é não conservativa ou conservativa é olhar o trabalho total em uma dimensão num percurso de ida e volta. No próximo vídeo a gente vai a generalização dessa dessa ideia para três dimensões, duas e três dimensões, ok? A coisa vai mudar um pouquinho, mas a ideia continua basicamente a mesma.